Um dia aleatório na Brent City. Para que, que serve o rádio do, do negócio ali? Rádio o quê? Que isso, deu TP. O rádio é que você muda ele na, na seleção. Na seleção de campeões. Hoje você não ia pegar a carona? Não quero mais, vou ficar corrida. Veja Foi, foi, foi, foi, foi. Não matem pessoas obrigado. Ai, enter skip aí. Rapaziada, ó. Quem que vai ficar na brocadeira? Mano. Meu Deus. Meu Deus. olha pra mim, rapaziada. Vocês não tem faz, máscara. Que que nós faz? Não, tá Que nós que faz? Que nós Meu Deus. Vamos no banco, né? Tem, tem que botar máscara. Tem que botar máscara, bota máscara. Como, Como que, que botar bota? a máscara? Ainda não é, muito. G, é G, é G. Tá, vamos. Tô bonito, tô bonito. Não, time. Não. Ah, tá briguei! Como pegar arma? Polícia! Polícia! Polícia! Como pegar arma? Ah, Como pegar arma, cara. Como pegar arma, caralho! Como pegar arma, Como pegar arma, porra! Mas... Ai, tô com a arma na mas... mão! Calma, tudo! Aperta F na porra! Aperta F na, porra. Aperta F na ah, tô... Polícia, polícia, ah, polícia que mano. que aconteceu, mano? Eu tô bugado! Eu tô pegando dinheiro. Pega dinheiro, vocês também. Vocês estão tá você caiu. Você caiu, ah, <risos> Foda-se, foda-se, família. Oh, atira nos vidros aí pra gente roubar. Você oh, é filho da puta. Rouba, rouba. Rouba, rouba, rouba. Vai, vai, vai. Tamo roubando, vamos, caralho. Não. Bora, family. Dinheiro é, sei lá, é vida. <risos> vai, vai, foda-se. Eu, eu, eu vou eu carro, Vai, vai, vai, vai, vai, vai, Não quer roubar? Roubei, roubei, roubei Tô pegando um outro colar aqui Mano, pega tudo, pega tudo family Relógio, alguém quer relógio aí mano? Tem uns aqui Não, pega tudo, foda-se Não consigo, não consigo Tá todo mundo do buchinho cheio? Aqui ó, pega aqui, pega aqui relógio, relógio Mano, cara, eu não vou pegar mais nada Como que não é a fuga? Ué, saindo pela porta Ah não, tem policia Aí ele tem... Aí, se completar ali, ei, ó. Ai, tu me tiro, tu me tiro, tu me tiro. Atira, atira, atira, atira, atira, atira Você ponto. eu uma M4, mano. Caralho, a tropa de elite chegou, velho, cara? Fudeu. Como o cara vai embora? Sobe, tô... sobe aqui, guys. O dragão caiu. Mano, comeram tô... minha bunda, caralho. Tô... Oh, o que, que é isso? Tá muito hard, family? Caralho, Branca, Calma aí. Sobe escada, rapaz, sobe, escada, escada sobe escada, sobe escada. Oh, tô me chutando, igual... Oh, acho que acabou, família Eu tô preso, família. eu tô tentando salvar o dedo, eu tô morrendo oh, oh, o O do seu lado, o cara tá me socando, branquinho, caralho Ai, Mata ele eu. Mata o filho da puta, caralho ah, Caralho, seu inútil Caralho, eu preciso do banheiro. É muito difícil, cara.